Doutora Olga, quem é você? Anitta, uma grande amiga. E você, quem é você? Eu sou o pastor Ronaldo, que fui vereador. Ah, aqui. pastor Ronaldo. Eu o admiro mesmo? muito, eu mais, né? admiro muito, e eu ando em Franca, e eu precisava de dar uma volta com você. Vou falar você porque a gente, é, né? E. Para falar um pouco das árvores de Franca. Você viu elas floridas? Que Bonita. coisa mais linda, os flamboyãs floridos. Sabe quem que é responsável por isso? Você. É você é, que é responsável. Flamboyans. Olha, eu nunca vi tanto tapete de flor como esse ano. É. É. Tapete de é flor, que coisa linda. coisa linda. E eu tenho andado aqui e tenho registrado é, algumas fotos de árvore. Toda vez que eu ando, que eu registro, eu lembro da doutora Olga. É, graças a Deus, é. oh, graças a Deus. Agradeço é. a Deus por esse trabalho, abençoado. Na época, eu era vereador é. e a gente falava, falava assim, menos em meio ambiente e fazia mais. E plantava árvores nas escolas. Hoje não está tendo, Estou falando muito é. de meio ambiente, mas não está fazendo. Certo? E e ela... Você é vereador ainda. Não, eu fui vereador. Você não é, mais. É, eu fui na época da constituinte municipal. Sim. O Valdes, o Telmaia, Maia, Sim. o Hélio Rodrigues, eu sou daquele, o Mota, eu sou daquele grupo. Eu, mas só que foi uma época do Maurício e do Ariba Lieiro. E você era no meio ambiente. E lá do Horto é. Florestal, né? Foi, foi. Você tem uma história lá, não tem? Tem uma história lá. Bonita. Tem. tem. Eu preciso saber o só onde que ela mora, que eu preciso catar ela um dia para levar lá no horto para fazer um, uma gravação com ela. <risos> Aí tempo está. que eu não vou lá, tá bom horto ainda? Tá bem? Tá, tá, bem, bem, tá bem, tá bem. Você trabalhou quanto tempo ali no horto? Não, eu trabalhei prefeitura e horto é. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Eu que comecei praticamente aquele horto. Tinha um local que foi o que criou. Certo. Mas... Mais nada, né? Mais fui nada. Foi eu, fui eu que, que, que iniciei todo o trabalho lá. Doutora você, tá você é e você é muito Deus importante, Deus você é muito Deus importante, Deus você é muito Deus importante, Deus doutora. Deus né? E eu tô, estou tô registrando, registrando o um momento bonito da sua vida, né, e caminhando. E pegou desprevenido. Não, a é, é, coisa melhor é natural, é natural né? Hum. Assim, conversando com naturalidade. É. Essas praças de Franca têm muitas árvores é. que a gente vai analisando. Essas árvores têm tudo um tempo só. Que é, é o seu tempo. É. E as escolas estaduais também tem muita, muitas árvores, são muitas árvores é. grandes. Eu estava observando, doutora, que tem, a, tem umas, uma umas pracinha pequenininha. Quatro árvores, grande, hoje faz sombra, é, bonito. Eles plantavam, né? Plantava árvore hoje, né? Bendita sombra, né? Bendita sombra, né? Então, no meu quarteirão tem só três árvores, na minha casa tem duas. Todo mundo para ali por causa daquela sombra. Duas árvores, só um pique quarteirão. Refresca a vida. Pessoas não querem trabalho de limpar as folhas que caem no chão. É, e fica muito... como que chama a sua amiga? Anitta. Anitta. Anitta. É. Anitta. Eu estou tô, tô, tô, tô registrando um momento bonito que eu, que eu, eu tenho. É uma grande honra. Em... É uma uma grande... Ela me considerar amiga. Que eu bom. Eu gosto muito <risos> da doutora Olga. Doutora Agora, Olga a tem amiga, uma história. Essa tá grande amiga está trabalhando num projeto. Não sei se você ouviu falar. PQVAE. Projeto de Qualidade de Vida Amor Exigente. Sim. Amor Exigente que... É, que você trouxe para Franca. trouxe para Franca há 27 anos uhum, atrás. Uhum. Agora está num projeto nas escolas. Um projeto maravilhoso. Trabalhando prevenção. Prevenção. Prevenção. As cidades que adotaram esse projeto, você precisa ver a transformação na escola, no comportamento dos alunos, a limpeza da escola, a educação dos alunos, o bom aproveitamento, uma coisa linda, procure saber. Eu porque. conheço é, da Rede Vida... O padre já mestre, é padre Aroldo. Haroldo. Aroldo. Padre Aroldo, Aroldo. Meu mestre meu mestre. Ele, ele, ele eu gosto demais, ele muito. Ele trouxe, América, pro Brasil. América, trouxe para o Brasil. Aí eu fiz o curso em Campinas e trouxe para cá. Há 27 anos. Há 27 aqui. anos. E agora está nesse projeto maravilhoso, que é prevenção na escola. Prevenção. Hoje nós estamos vivendo um momento. Eu sou pastor presbiteriano. Nós estamos vivendo um momento de é, esfriar o amor. As pessoas estão perdendo o amor, a chama do amor, certo? Então, precisamos de, de, de dar é, mais atenção, carinho. E outra coisa é a autoestima que nós estamos muito baixa. Nós estamos, o pessoal está muito. É, principalmente crianças. Estou sentindo a educação que nós recebemos dos nossos pais. Ela, ela se perdeu. Então o que, que nós estamos falando nas escolas? É puramente educação. É aquilo que a gente recebia em casa. Hoje as pessoas, os pais não estão fazendo eles isso. Não estão tendo filhos. condição. É, porque eles não, não, não sabem o que é, que é esse remédio sabem. tão tem bom. Tem medo dos filhos. Tem medo. É. Ter, é. A minha esposa é diretora de escola, vice-diretora Meire Ponce, lá da. da é, Picioli, lá atrás, da prefeitura, atrás do cemitério. Estadual? Estadual. Ah, infelizmente né? não está. Né? Aí, e, e ela conta, ela gosta de dar assistência, apoio às as crianças, as famílias, né? Mas ela chega em casa cansada. Assim, a gente fica com a dó das crianças, porque elas não têm estrutura em casa. Ah, é né? e, e fazendo isso, vocês estão resgatando. Nossa, resgatando. De... muda a escola. Muda, muda a escola. É uma é. Beleza. Muda as pessoas, é. muda os professores, os professores mudam é. os alunos os alunos levam isso. Tu leva para ah, casa. É. Várias né? cidades é. já implantaram Araraquara, no Glórias. Tá tá é. é. E Franca está começando agora. Começando. É, o nosso plano piloto é lá no Piaget. No Piaget. Agora a Secretaria de educação quer, pediu. Secretaria de educação, SESI pediu. Estão precisando de voluntários. Isso. voluntários, isso, é tão bom, é. tão bom. É. É, Vocês você sabem, eu uso cadeira de roda, tenho 28 anos, é. e eu comecei a fazer palestras de escola, eles me chamavam assim, pastor vem cá porque nós não suportamos alunos. O senhor falou aqui, tinha gente que saía pedir desculpa aos professores e tal, a gente dava uma sacudida nas crianças, hoje elas recebem muito e nós não tinha esses privilégios é. sabe e, e, e eles passam a ter é, é, é, ficar exigindo mais e não dão respeito atenção para os professores certo aí eu dou aula eu falava nesse sentido o, o meu pensamento era esse eu assim vocês têm que agradecer muito de ter gente ensinando vocês a vida é, é, é o que vocês vão decidir não é tanto conhecimento, mas é o, o decidir certo, buscando o um caminho certo. Né? É e é isso aí que é o um amor exigente. Né? É. Que coisa boa! Foi um prazer. Doutora Olga e Anitta. Anitta. Anitta, Anitta. Foi uma alegria muito Qual grande é o encontrar nome eu essa.. Dela. Anitta. Anitta Brigagão do Couto Merlim. Você é Couto e Brigagão? E, Merlino. e Merlino. Você é, é, é... de qual Brigagão você herdou o Brigagão? Da minha mãe. Sua mãe? É. Agora eu vou... vou eu vou... um negócio para você. Brigagão vem de São Sebastião do Paraíso. Também. Também. Também. A minha é, raiz está lá. Tá lá. Agora, uma das pessoas mais tradicionais da igreja presbiteriana era Brigagão lá de São Exatamente, Sebastião. Exatamente. A tia Dita, a tia... A tia Dita e a tia... Eu tenho. O meu li... bisavô era. Eles eram é, Presbiteriano do Doutor Presidino, é. Que, que, que é. é tio dela. É é que avô, avô? É bisavô. Avô? É. Bisavô. É. Bisavô. Que coisa boa, menina. O senhor é Deus. de Franca? Eu não, eu não sou de Franca, mas eu sou eu conheço um pouco de história. E eu editei alguns livros do reverendo, é, Nicanor. reverendo Nicanor, do Reverendo Júlio Andrade Ferreira, antes do reverendo Nicanor. E tem um livro que fala do seu avô. Amadeu, da sua avó, é. Amadeu tinha farmácia, É em Lá em São Sebastião do Paraíso. A, lá, então. É, é. Meu avô de lá ele foi para Santo Maio de São Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Santo mais de Aquino, ele veio para cá. É. Tinha que... farmácia aqui. E o seu pai, quem é? Meu pai é João Potenciano do Couto. Do Couto. É, ele é e a guardinha. Sua, a sua mãe que é brigagão? A minha mãe que é brigadão.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 Anitta. Anitta. Anitta. É. Eu estou tô, tô, tô, tô registrando um momento bonito que, eu, que eu, eu tenho. É uma grande É uma honra. Grande... Ela me considerar amiga. Que, que bom. Eu, assim. eu gosto muito da doutora Olga. doutora Agora, Olga tem uma amiga, história. A grande amiga está trabalhando num projeto, não sei se você ouviu falar, PQVAE, Projeto de Qualidade de Vida,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 O comportamento dos alunos, a limpeza da escola, a educação dos alunos, o bom aproveitamento. Uma coisa linda, procure saber. Tem Eu que conheço que é é, da Rede Vida... O padre já é mestre, meu mestre. Ele, ele, ele eu gosto demais muito. Trouxe América, pro América, trouxe ele, pro ele trouxe, trouxe para o Brasil. trouxe Brasil. Aí eu fiz o curso em Campinas e trouxe para cá. Há 27 anos. É, há 27 anos. E agora está nesse projeto maravilhoso, que é prevenção na escola. Prevenção. Hoje nós estamos vivendo um momento.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 Ela, ela se perdeu. Então o que, que nós estamos falando nas escolas? É puramente educação. É aquilo que a gente recebia em casa. Hoje as pessoas, os pais não estão fazendo eles isso. Não estão tendo condição. É. Porque eles não, não, não sabem o que é, que é esse não remédio sabe. tão tem bom. Tem medo dos filhos. Tem medo. É. Ter, é. A minha esposa é de criança, por porque ela não tem estrutura em não casa. É. Né? E, e fazendo isso vocês estão resgatando. Nossa, resgatando. Você sabe, muda a escola. Muda. muda a escola. É uma é. beleza. Você muda foi. as pessoas, é. é. muda os professores, os professores é. mudam os alunos, os alunos levam isso. Leva para é. casa. Várias né? cidades é. já implantaram. A Jataí já está aí. Já tá aí é. E Franca está começando agora. Começando. É. O nosso plano piloto é lá no Piajê. No Piaget Agora o secretário de Educação quer, pediu. Certo. Secretário da Educação, SES pediu. Só precisando de voluntários. Isso. voluntários. Isso. é tão bom. É. Tão bom. É. Ah, você, é. Vocês sabem, eu uso cadeira de roda, tenho 28 anos. É. E eu comecei a fazer palestras de escola. Eles me chamavam assim: Pastor, vem cá porque nós não suportamos aluno. O senhor falou aqui.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 exigindo mais e não dá um respeito, atenção para os professores, certo? Aí eu dou aula, eu falava nesse sentido, o meu pensamento era esse, eu falei assim, vocês têm que agradecer muito de ter gente ensinando vocês. A vida é, é, é o que vocês vão decidir, não é tanto o conhecimento, mas é o, o decidir certo buscando o um caminho certo, né? E isso aí que é o amor exigente, né? Que coisa um boa. Oh, foi um prazer. Doutora Olga e... Anitta. Anitta, Anitta, brigagão, Anitta Foi uma alegria muito grande o encontrar nome essa Anita. Anitta Brigagão do Couto Merlino. Você é Couto e Brigagão? E Merlin. E Merlin. Você é, é, é... De qual Brigagão você herdou o Brigagão? Da minha mãe. Sua mãe? É. Agora eu vou... vou eu vou...